Viva amigas, aqui no desenvolvimento fiz um ponto alto, logo de imediato que eu vou dar o nome de ponto alto flutuante. Na verdade aprendi a fazer com a nossa amiga Marlene Alves, do ateliê Artes em Linhas, Marlene Alves. Mais ou menos, ela apresenta lá um, diferente, um bocadinho diferente, mas a ideia é a mesma, portanto vamos lá para o ponto. Uma laçada, duas laçadas na agulha, reparem, flutuante porque está perfeitamente no ar e agora vamos só buscar como sempre as laçadas é, é maravilhoso é brilhante isto é uma maneira de fazer um ponto alto logo de entrada aqui está direto eu não, não digo direto porque eu já tenho vários pontos, eu andei sempre à procura destes tipos de, ponto, deste tipo de pontos tenho um que é o ponto alto direto tenho o um ponto alto imediato, este é o ponto alto flutuante, Marlene top